Dia quatro do quatro de dois mil e dezesseis. Outono, teatro oficina, alô, planeta Terra. Alô, América! Alô, Brasil! Só só bebê, só só bebê, atala colonização. Só só bebê, só só bebê, só só bebê, atala colonização. Era penso que o ato de hoje aqui no histórico e mítico e absolutamente fundamental teatro e oficina. Esse ato contra o golpe, contra a tirania, contra a direita, contra o atraso, contra o retrocesso. Ele acontece num momento muito importante, após duas semanas onde a arte brasileira, artistas do cinema, da música, pensadores, intelectualidade, o campo cultural se levantou contra o golpe. Sem cultura fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, acho que um ato como esse no Teatro em Oficina hoje, ele é importante porque você coloca a cultura no centro da, da maneira de encarar o que está acontecendo. Com a cultura, o poder humano floresce. A pessoa não precisa ser artista para pensar, não precisa ser artista para criar e não precisa ser artista como profissão. Todos nós temos isso dentro da gente. Se você nasceu, se você tem corpo, se você tem alma, você tem pele, você tem coração, você tem sangue. E isso é o seu poder. A cultura é aqui agora, eu e você. Por isso, é sim fundamental nós nos comunicarmos nesse momento. Quem não se comunica agora, nos complica. A gente precisa que as pessoas mostrem a sua cara e mostrem a sua voz. Agora vamos jogar para aquele portal e que isso seja o símbolo da ocupação não só desse terreno, mas para a ocupação cultural de todas as ruas. Nós, artistas, estamos percebendo isso nesse momento. É preciso sair da toca, é preciso mostrar a cara, é preciso dar o bote. A cultura vai dar o bote e a hora é agora, a hora é agora. Alô, Xangô! Vamos dar o bote!